Gravando o Raitan, cara, fugiu da missão, tô correndo com medo de mim. Cara, é demais, velho. Isso é louco. Ah, meu MS, tá. Que isso? Ah, travou. <risos> ah, não acredito que você fez isso, velho. Nós ia pegar ele fazendo, velho. Mas travou, fazer o que? Agora vai pro objetivo. Não, vamos pro objetivo. Muito pequeno pra mim aqui, velho. Ah, que pariu. Cara, meu suvado tá cabendo. toma banho? Não, você vê como é. Ele fica tanto tempo sem tomar banho. Você fala que ele tomou banho agora, né? Ele fica tanto tempo sem tomar banho que o bagulho carca nele. Ele não sai nem tomando banho, velho. Eu ralo. Ele tá até cuia. Ah, acabou de falar que você ia tomar banho, cara. Ele já tá assim. Ô, oh, ele, ele tomou caiu tá com um gulho, caralho. Tá vindo, um olha aí. sem granada, nada, mano. O outro <risos> caiu, o outro caiu lá, lá embaixo. Ah, isso também mas é que é o um homem desses dois vestes, velho. Olha lá, ele tentando tá <risos> subir. Uhum. Ele vai subir toda escada ali na o frente. O outro desceu, eu nem vi, mano. Não, o outro foi lá, foi lá pra frente lá. Tá ali, desceu, tá ali na frente. No lugar bom ali na frente ali, ó. Que aqui na frente. Ô oh, tá ali <risos> fazendo viado tem vaga aí tem ó oh, que... tem nossas costas, puta eu desci na hora ai velho, picado do Clunch tá de hacker prego mano, pare de chorar hum, tá muito tecado é lá Aonde? Ele tá pulando, acho que ele tá me testando, ele tá dando uns um pulo, eu tô quase que acertei, ele tá dando uns pulos lá na ponte. Ele tá, tá, tá me testando, ele. Ah, só tô sem bala nenhuma, viado. Acabou. O outro tá lá atrás, lá. Eu tô sem bala, velho. Eu jogo uma caixa na frente pra comprar, acabou as balas mesmo. O outro desceu. Morri. Ah, mano, foi mal, não tinha nada, não tinha como eu te ajudar, velho. Morri, velho. Tá ali atrás, ali do... Os caras ali é pro objetivo, velho Eu, eu tô aqui... Ah. Ele tá muito perto do carro, nós vamos nascer no carro Eu não acredito não, porque eu não tô nem hack Porra, a resolução vai ficar ruimzona, velho Esqueci de mudar a resolução eu, Caralho, tá em cima, tá em cima, na tá em cima Tá em cima, tá em cima, tá em cima Não, na, na, na, na coisa da ponte aqui, ó pra né? Ah, vi. vi, viu, né? Não. Viu, né? Tá acertado, Não. Ah, olha o que a morangueca é respondeu, é ó. Não precisa, ah, cara. Vai! Eu caí, mano. É, que, tá pecado. Pode ir. Eu caí, mano. Ah, Ai, eu não acertei o pistola. tão tom... Ei, ei, se liga. Se liga no que a morangueca é disse aqui, ó. Não precisa, cara. Fica enchendo linguiça o quanto quiser. Um dia a verdade vai vir à tona. Caralho, esse é amigo, irmão. <risos> Se o moleque do clã, mano. Se <risos> é. Nossa, eu tô tão certo que você tá o tiro do pessoal que eu tô tirando e tô trocando, eu não tô nem esperando, velho. Pra ver só, você. Não expulsaram do clã, tô de aço. Caralho, velho. Tô aqui, cara, nós vamos te acolher, apesar de ser um cuzão, pagando pau pros caras que se expulsaram. Tô aí, cara. no pau, eu quero jogar de quem, arrombado. Morri pro outro, tá? Ah, o carro de resfalta lá em cima, por isso, caralho, que viado, tá subindo aí ó. O outro tá aí ó, isso, tu viu pra aí, tu viu aí né o Flash, eu tá bem eu. aí. carro tá, botar as costas, né? Tá, tá empobido o tiro, parece. Não vi não, ele não veio não. Ele me deu um tiro só. O moleque me deixou por um tiro. Acabou minha bala eu tô vindo. pô esqueci de comprar, né? velho. Matar outro, velho. olha um cara que aqui andando que nem minha sócia. Vamos explodir aquele carro aqui, moleque. Né? Vai lá? Uhum falou pra ele que tá gravando? Né? Não, ele perguntou aquela hora, agora eu não falei nada. Né? Falou pra ele aí. Ah, acabando o bagulho e gastou granada, pô. Eu vou tá aí, vou lá. Nossa, não quero é atirar. Não, <risos> não,